Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trazemos uma oração poderosa que você pode ouvir e fazer em sua casa, para invocar a ajuda de Santo Expedito, o santo das causas urgentes e impossíveis. Se você está procurando por uma ajuda imediata para algum problema ou questão em sua vida, não deixe de ouvir este vídeo porque a sua busca acaba aqui.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 Santo Expedito é conhecido como o Santo das Causas Urgentes, então faça essa oração com o seu coração e toda a sua fé. Tenha certeza que ele irá lhe atender. Agora feche os seus olhos, respire fundo e ouça a oração de Santo Expedito, o Santo das Causas Urgentes e Impossíveis. Meu bendito protetor Santo Expedito! Pelo infinito e precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço humildemente que me abençoe e conceda o meu pedido urgente. Multiplica minha fé. Que ela jamais enfraqueça, mesmo diante dos obstáculos e das mais amargas penas. Me faça ver no próximo, um irmão. E a verdadeira imagem do nosso bom Deus, Pai Todo-Poderoso. Toca o meu coração, que por tantas desilusões, muitas vezes se encontra amargurado. Que em todos os seus pensamentos, palavras e gestos, eu não busque só a glória de Deus. Mas que jamais eu me afaste dos ensinamentos da nossa Santa Mãe. A vós, eu suplico também, Senhor, que traga dias de serenidade e de calma para a minha vida. Com boa sorte e prosperidade. Santo Expedito, faça com que o Senhor me conceda a graça de ter o meu pedido atendido com urgência. Santo Expedito, interceda junto ao Pai Todo-Poderoso, para que eu possa prover as minhas necessidades. Fazer isso de forma rápida e urgente. Eu confio em vós Santo Expedito que já está me trazendo a minha bênção com total rapidez e glória, e já te louvo e te agradeço por isso. Meu santo expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Pai, meu santo expedito. Vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos, dos desesperados. Vós que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me. Ajudai-me. Dai-me a coragem, a força e serenidade. Atendei ao meu pedido, meu santo expedito. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Santo expedito, atendei ao meu pedido com urgência e devolvei-me a paz e a tranquilidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós.